A participante do Big Brother, Juliette, andou falando inglês pela casa. Será que deu bom? Será que ela fala bem? What's up, learners? Júnior Silveira aqui, seu professor de inglês online. O pessoal só fala de Big Brother, não sei o que lá, Juliette, Big Brother e tal. Aí eu resolvi entrar na Hype para pegar umas views aqui, com certeza. E o mais importante é para atrair a atenção de pessoas que não me conhecem ou já me conhecem, mas... Pessoas que, que gostariam de aprender inglês e também se interessam pelo Big Brother. A intenção é chamar você para, de repente, despertar o um interesse em você em estudar inglês, aprender um novo idioma, isso é muito bacana, utilizando um assunto popular, né? E também dar uma aula aqui, algumas dicas para vocês melhorarem o inglês de vocês, tá bom? Então, se você gostou da ideia, já deixa o like para ficar feliz, inscreva-se neste canal. Pra você acompanhar minhas próximas aulas. O Flash, o nosso editor, mandou um vídeo aqui pra mim da Juliette falando inglês. Junior, você precisa reagir a esse vídeo, vai lá, vai ser bacana e tal. E vamos ver o que sai daqui. Vamos ver se saem algumas dicas alguma aula bacana. E se ela fala inglês mesmo. Tá no mudo, né? Você não consigo ouvir. Pelo amor assim não dá, né? Tu já assistiu hatch water away? Eu não sei inglês. Tu já assistiu o hatch como é que ela fala? Tu já assistiu hat water away? E o Arthur não tipo, o quê? o que que é? How to get away? To, é, é, bom, ficou claro aqui, né, que ela quis dizer How to get away with murder. Seriado bem famoso, né? Ela não conseguiu pronunciar, mas pelo menos ela tentou. Pelo menos pra gente, né, ficou claro que ela quis dizer isso. Talvez para um americano não ficaria claro. Ele ia ter a mesma reação do Arthur, né? Mas para quem conhece a série, ou já manja um pouco de inglês, com certeza entendeu o que ela quis dizer. E eu achei legal, por ela tentar falar, eu, isso eu sempre valorizei nos meus alunos, Todo mundo que tenta conversar inglês comigo sempre valoriza as pessoas que tentam, né? Então isso foi bacana. Eu, não sei inglês, tá? eu pensei que era um termo em inglês, ah, tipo algo em inglês aí eu, ó, oh, eu não entendo inglês. Eu sempre quando eu escuto, leio, né, esse termo, essa abreviação, né, de ADV, né, para advogado. Advogado em inglês é lawyer, lawyer. Tem nada a ver, né, com o adv. <risos> eu sempre lembro da abreviação da palavra advertising, advertising, que é propaganda, né, anúncio. E a abreviação é ad, né, ad, ad. Que, aliás, se você colocar um d a mais, vira ad de adicionar, acrescentar. Então, não tem aí uma diferença, né, uma letra muda muita coisa em palavras. Vamos continuar o vídeo aqui. a Juliette está bonita. aqui, hein, gostei da Tia? Ó, oh, Thaís, Thaís fala, fala inglês, hein? What's your favorite food? What's your favorite? Aliás, favorite se escreve dessa maneira que tá aparecendo aqui no inglês americano e dessa maneira aqui no inglês britânico. Olha que coisa, hein? Ó, oh, favorite, favorite. Olha, pra agora, hein? Ah, é, acertou, hein? Couscous <risos> <cursos> <cursos> <cursos> and baguette. Couscous with, with, with, with eggs. Aê. A bebida? A bebida não agora pega agora monte beer beer o bebida beer be -be -be? não beer eu só beer I love what's her favorite food né Thais perguntou ela falou couscous couscous minha mãe adora cuscuz. meu pai também gostava muito. Agora, será que cuscuz existe em inglês? Deixa eu procurar aqui. Eu vou lá no Word Reference, que é o dicionário que eu gosto bastante, né? Word Reference. E vou procurar a palavra cuscuz. Ó, oh, e não é que eu achei? <risos> Olha aqui, ó. E vou pegar a pronúncia dessa palavra. Couscous -cous pronunciation. Vamos ouvir? Couscous. Couscous. Couscous. Couscous. -cous. E para ter certeza que essa palavra existe mesmo, eu pego cuscuz, né, e jogo no Google Imagens. E aí, eu vou ver ali, no Google Imagens, várias fotos de comidas, de cuscuz. Então, realmente, existe cuscuz. Olha que coisa, hein? Então, Juliette mandou bem aí. E ainda soltou com, o com ovos, né, with eggs. Aliás, ela falou with, né, Wifi, a pronúncia não, não está correta, a pronúncia correta é with. Né? With, tipo um sonzinho de Z no final, né? With eggs. Couscous with eggs. E aí, no final, falaram sobre bebida, né? Beer. É, na verdade, bebida, em inglês, é beverage. Beverage. Beverage é tipo bebida em geral. Pode ser é, cerveja, né? Beer, é, whisky, né? Whisky, juice, qualquer... Bebidas em geral, beverage. Quando você fala beer, você tá falando... Cerveja, beer. Agora cuidado para não confundir cerveja com uh, urso, que em inglês é bear. Bear é urso. Beer, cerveja. São coisas diferentes, tá? Não vá confundir como já aconteceu com muita gente, né? Eu já confundi no meu início lá dos estudos. Então, beverage. E uma coisa que me chamou a atenção aqui nesse vídeo é a reação da, da VTube, né? Essa loirinha aqui youtuber também. É, é, é claro, né, que ela não deu risada da Juliette, ela deu risada com a Juliette, mas essa cara que ela fez aqui no final é tipo assim, poxa vida, ela não sabe falar inglês, não conseguiu falar inglês, eu posso estar totalmente errado, mas é, é uma dica pra você, que tá ouvindo o um amiguinho falar inglês, é, e essa, esse amiguinho não fala tão bem assim, vai com calma, não ria dele, não tire sarro da pessoa que tá tentando falar inglês, pelo contrário, elogia, é, é louvável isso, a pessoa tem medo de falar, medo de se expressar em inglês, porque já sofreu algum trauma antes, alguém riu dela, tem uma experiência negativa com o idioma e você tem que dar força para ela falar errado, ou certo? Vai falando, vai falando deixa falar, porque errando é que se aprende, se você comete erros e é corrigido você vai diminuindo as, é, os, os erros e vai falando cada vez melhor. E muita gente hoje não fala inglês, até sabe, mas trava na hora de falar por causa de experiências negativas que tiveram. Então não ria do seu amiguinho falando não. inglês. Beer. Beer? Beer? Beer? Beer? Eu sabia. I love Ariana. Thank you. Thank you. Thank you. I love Ariana, que ela falou, né? A, a pronúncia da palavra. É, que ela falou, né? Love... não é love... e sim... Love. Love. I love Ariana Grande. Seria assim que ela teria que falar, né? I love Ariana Grande. Love. I love you. E o que ela falou? Next, né? Thank you, next. Thank you, next. Thank you, next. É a música da Ariana. É. <risos> How. To get. To Away. Away. We. We. The More We. No Morte. Oh, oh, to get to Theo. I Satisfaction. Então aí, ela tava tentando falar ainda, né, o nome do seriado. Saiu morte ali a pouca também tentando falar. E no final ela solta um Satisfaction. Satisfaction. Parece é assim que ela falou. Satisfaction. satisfaction. Aquela canção do The do, do, do Rolling Stones, né. I can get no satisfaction. I can get no satisfaction. And I try, and I try, and I try. Esse foi o vídeo da Juliette falando inglês. Muito bem. Eu gostei, gostei bastante. Ela tenta falar o idioma. Acho que isso é muito importante, muito bacana. Acho que ela vai ganhar né, o programa, mas estou torcendo aqui para o grande homem Gil do Vigor, o rapaz que levou esse programa nas costas. Muito bem. Informações sobre o meu curso está tudo aqui na descrição. Deixa o like para ficar feliz se você gostou. E eu separei esses outros vídeos aqui que com certeza vão ajudar muito no seu aprendizado de inglês. Eu sou Júnior Junior Silveira, se inscreve aqui no canal, deixa o like e conheça mais o meu trabalho. That's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembre-se todos vocês, see you around. Bye. É isso aí.